Here it comes, Mais um vídeo de quarto de hotel, começando aqui no Bunchakalaka. Hoje estou falando diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje a vista não é tão bonita assim do quarto de hotel, que nem foi alguns vídeos atrás lá em Manaus. E eu estou aqui para falar de um jogo que aconteceu no dia 19 de janeiro de 2018 entre Los Angeles Lakers e Indiana Pacers. E por que eu não fiz esse vídeo na época, já que no dia 19 de janeiro de 2018 o Bunchakalaka já existia? Boa pergunta, eu deixei anotado aqui no meu bloco de notas com todas as ideias que eu tenho pro Buncha Claca e acabei não fazendo na época. Talvez eu estivesse ocupado, lançando esse vídeo com uma seleção dos melhores camisas 23 da história da NBA. Ele foi lançado no dia 20 de janeiro de 2018. É um vídeo muito legal, a única seleção de um número aqui no canal. Tem quase 17 mil views, então quem não viu, vale a pena, o link estará na descrição. E agora eu estou numa fase, num momento da minha vida, que eu estou querendo fazer todos esses vídeos atrasados que já estão anotados há muito tempo para fazer e que eu ainda não fiz. O vídeo da morte do Bison dele é outro exemplo que eu fiz no mês passado depois de quase 3 anos na minha lista. Mas o que de tão importante aconteceu nesse Indiana Pacers e Los Angeles Lakers na temporada 2017-2018? Nesse jogo, simplesmente, o time do Lakers teve o pior aproveitamento de lances livres da história da NBA em um jogo. Nesse jogo, eles cobraram 14 lances livres e acertaram apenas dois, o que dá um aproveitamento pífio de apenas 14,28% de acerto nos lances livres, isso é um terço do aproveitamento do Andrew Drummond nos seus piores anos. Eu vou dar sequência ao vídeo, mas antes que alguém me corrija, esse é o pior aproveitamento de lances livres da história da NBA em uma partida, como uma amostra razoável, porque no dia 9 de janeiro de 1996, o Toronto Raptors, que estava no primeiro ano de sua franquia, teve um jogo com apenas três lances livres cobrados e todos foram desperdiçados, 0 de 3, 0%. Se esse contar, então o jogo dos Lakers é o segundo pior aproveitamento da história da NBA. Mas se não contar, porque a amostra é muito pequena, então o um dos Lakers é o pior aproveitamento em um jogo de arremessos de lances livres na história da NBA. Vamos ver então como foi esse jogo, que por sinal, para ter as imagens, eu paguei centavos no site da NBA, porque desde a temporada passada a NBA está bloqueando as imagens dos jogos antigos, das temporadas anteriores, e está cobrando R$3,99 para quem quiser ver. Mercenário, NBA, hein? Podia ter liberado só essa pra mim. E o pior é que eles ainda podem bloquear esse vídeo meu, porque eu estou usando imagens da NBA. O jogo entre Pacers e Lakers, que nem eu falei, foi no dia 19 de janeiro de 2018, no Staples Center, ginásio dos Lakers. Esses foram os quintetos iniciais pelos Lakers, Tyler Ennis e Josh Hart de armadores, Corey Brewer e Caio Kuzma de alas e Julius Randle de pivô. Pelos Pacers, o agora aposentado Darren Collison e o Victor Oladipo de armadores, Bojan Bogdanovich e Therios Young de alas e Domanta Sabonis de pivô. Começou o jogo e a posse de bola ficou com os Lakers. Só para contexto, os Lakers entravam nesse jogo com uma péssima campanha de 15 vitórias e 29 derrotas, melhor apenas que Dallas Mavericks e Sacramento Kings na Conferência Oeste, enquanto os Pacers estavam com 24 vitórias e 21 derrotas. No Sexto lugar da Conferência Leste. Na primeira sexta do jogo foi de Therese Young, hoje no Chicago Bulls, com esse jump shot em cima do Kyle Kuzma. Aliás, bonita essa camisa Hickory dos Pacers. Spacers. em seguida, os Lakers empataram com essa bandeja do Tyler Ennis. E agora vamos para esse show de horrores, que são todos os lances livres desperdiçados pelos Lakers nessa partida. Faltando 8h24 para terminar o primeiro quarto, com o jogo empatado em 6x6, 6, o Tyler Ennis sofreu a falta dos Sabones na infiltração, foi para o primeiro arremesso e... Nada. Foi para o segundo arremesso e... Nada. Ali embaixo vocês vão ver o contador de arremessos até esse instante 0 de 2. O jogador seguinte a cobrar lances livres era Larry Nance Jr. Ele sofreu a falta de Al Jefferson após o pick and roll com o Alex Caruso. Primeiro arremesso... Toca no aro. Segundo arremesso... Hum, também não. 0 de 4 nos lances livres. Ainda no primeiro quarto, o Jordan Clarkson puxou esse contra-ataque, foi para a sexta, sofreu a falta do Oladipo e converteu a bandeja. No lance livre de bonificação. In and out. Os Lakers encerravam o primeiro quarto com 0 de 5 nos lances livres. A próxima chance seria em outra sexta e falta do Jordan Clarkson, já passada metade do segundo quarto. Oladipo fez o contato durante o jump shot e o Clarkson teve direito a um lance livre, que ele converteu. O primeiro acerto dos Lakers no jogo, o aproveitamento agora, era 1 de 6, ou 16,666666% Foi com 1 de 6 nos lances livres que o Los Angeles Lakers foi para o intervalo vencendo por 47 a 39. No meio do terceiro quarto, Bojan Bogdanovic cometeu uma infração ao ficar 3 segundos dentro do garrafão. No lance livre da falta técnica, Caio Kuzma desperdiçou. 1 um de 7. Por fim, faltando pouco mais de 30 segundos para o fim do terceiro quarto, Julius Randall sofreu a falta de TJ Leaf e foi para os lances livres. Cobrou o primeiro e... Não. Cobrou o segundo e... Não. Os Lakers entraram quarto-quarto com 1 um de 9 nos lances livres, aproveitamento de 11,1%. No início do quarto-quarto, a diferença tinha caído para 5 pontos, estava 76 a 71, e o Brook Lopez tinha a chance de aumentá-la após sofrer falta de Corey Joseph. Vocês já devem imaginar o final. Primeiro arremesso do Brook Lopez, tijolo. Segundo arremesso do Brook Lopez... Hum, também não. O time chegava a 1 de 11 nos lances livres, conforme a imagem que apareceu na transmissão logo na sequência do lance. Agora passamos metade do quarto-quarto e o Kyle Kuzma sofre a falta de Therese Young. Primeiro arremesso curto, 1 de 12. Segundo arremesso quase, 1 de 13. Isso dá 7,7% de aproveitamento. Mais uma vez, a informação aparece na tela. Os Lakers estão fazendo história com todos esses arremessos de lances livres errados. O cenário ficou um pouco menos horrível quando o Jordan Clarkson acertou essa bola de 3 pontos e sofreu a falta do Bogdanovic, podendo completar a jogada de 4 pontos. E, aleluia, ele acertou o lance livre fechando o aproveitamento dos Lakers em 2 de 14 na partida. Nesse momento, após a jogada de 4 pontos, os Lakers abriram 89 a 82 e viriam a fechar o jogo em 99 a 86. Sim, eu não tinha falado para não estragar a surpresa, mas mesmo com esse aproveitamento pífio de 14,2% dos lances livres, os Lakers venceram a partida por 13 pontos de vantagem, 99 a 86. Uma vitória na pior performance de lances livres na história da NBA. Antes de acabar o vídeo, então só uma curiosidade, enquanto eu estava selecionando as imagens para colocar aqui no vídeo, apareceu uma hora na tela que o Alex Caruso, que é um dos jogadores preferidos dos fãs dos Lakers, estava batendo seu recorde de minutos com 22, de pontos com 5 e de assistências com 4. Talvez esse jogo tenha sido o grande portal para Alex Caruso entrar definitivamente na rotação dos Lakers. Valeu então mais uma vez, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo aqui no Bunja Calaca, eu acho que a iluminação mudou bastante, porque eu estou sendo iluminado pela luz da rua, depois eu arrumo na edição. Nos vemos no meu próximo vídeo. Grande abraço. Até lá.